Olá, este é o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Veja nesse programa. Perda da carteira de trabalho. O que fazer para recuperar todas as informações? O profissional pode procurar a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego da sua cidade para tentar localizar o documento. No trajeto, acidente sofrido quando se está voltando ou indo trabalhar também pode ser considerado um acidente de trabalho. É comum um acidente de trânsito envolvendo trabalhadores. E ainda uma entrevista com o psicólogo Dendes Ferreira. Ele fala sobre a saúde emocional e os transtornos mentais no ambiente de trabalho. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Você já perdeu algum documento de identificação? Isso pode gerar um grande transtorno. Porém, na maioria das vezes, a segunda via já resolve o problema. Mas há um documento que, se a pessoa perder, pode causar uma grande dor de cabeça. É a carteira de trabalho. Veja por quê na matéria. A carteira de trabalho é o principal documento que comprova a vida laboral do trabalhador. É que ela, Pode servir de prova para garantir os direitos do profissional em uma eventual necessidade. Como na hora de se aposentar, por exemplo. É nesse momento, muitas vezes, que a carteira de trabalho faz a diferença. Informações de contribuições, nós temos informações a partir de janeiro de 85, né? Anterior a isso, nós temos algumas microfichas né? que detect consultando essas microfichas o INSS para a inclusão dessas contribuições né? e temos também as informações né, de toda a vida laborativa do trabalhador. Genildo perdeu a carteira dele com registros importantes de trabalhos anteriores. Pensando em garantir seu futuro, ele foi ao posto de atendimento do INSS para requerer a segunda via e com ela tentar recuperar os dados do seu histórico profissional. Eu vim aqui para comprovar os dados que eu perdi na carteira. Ele faz parte de milhares de brasileiros que, por um motivo ou outro, tiveram sua carteira de trabalho extraviada. Antes de solicitar a segunda via da carteira de trabalho, o profissional pode procurar a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego da sua cidade para tentar localizar o documento. Tanto no posto do INSS quanto na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, é comum encontrar caixinhas como esta. Com dezenas de carteiras perdidas à espera do seu dono. Todas são registradas e podem ser localizadas através do sistema Intranet. Aí, todas essas carteiras que foram extraviadas, nós cadastramos o sistema Intranet, CTPS Recuperadas. Aí fica cadastrado, então, ela pode ser consultada a nível nacional. Qualquer superintendente que ele for, às vezes o trabalhador não é daqui, é do outro estado. Mas ele consulta a superintendência lá do outro estado e vai aparecer que ela já está aqui de posse na superintendência em Cuiabá. Ele pode estar solicitando essa carteira e nós estamos enviando para o local onde ele está residindo. Um acidente sofrido no percurso, na ida ou na volta do trabalho, também pode ser considerado um acidente de trabalho. Por isso, existem algumas normas que devem ser observadas, como o registro da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Entenda mais sobre esse assunto na matéria. Boa parte dos acidentes de trânsito acontecem no caminho para o trabalho ou de volta para casa. Segundo os últimos dados da Previdência Social, só em 2013 foram mais de 111 mil casos. Diariamente atendemos um grande volume de pessoas que estão ou indo ao serviço ou retornando às suas casas após o serviço. E é comum um acidente de trânsito envolvendo trabalhadores. A lei considera o acidente de trajeto como um tipo de acidente de trabalho e estabelece normas para definir a responsabilidade do empregador e os direitos do trabalhador acidentado. O acidente de trabalho em percurso, trajeto, em itiner, que a gente chama, é, ele pode ele. Pode, ele é caracterizado pelo tempo. Que é pelo trajeto que você leva de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. É, não, não tem um horário, né? uma hora, meia hora, 15 minutos. O que, leva, o, o que é levado em consideração é o percurso, a trajetória mesmo, se houve desvio ou não. Se ele fez o desvio, não. Na realidade, o trajeto daí ele foi rompido, ele não chegou em, na residência. Para caracterizar o acidente de trajeto, é necessário o preenchimento da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. É uma comunicação ao INSS, então ele caracteriza o acidente de trabalho, ele comprova um acidente de trabalho, onde vai ser é, averiguado o nexo de causalidade com, do acidente com o trabalho. Quando comprovado que se trata de um acidente dessa natureza, o trabalhador tem direito... Ao auxílio doença pelo INSS quando precisar se afastar do trabalho, a estabilidade no emprego não podendo ser demitido por no mínimo um ano depois da alta médica e a condições laborais adequadas para sua reinserção no trabalho. No trânsito, qualquer negligência, imprudência ou imperícia podem gerar consequências, algumas irreversíveis. Por isso, o mais importante é ter atenção e cuidado para evitar acidentes. E nós vamos para um breve intervalo. Na volta, veja o acordo que vai garantir o pagamento dos salários de mais de 200 empregados do Hospital Regional de Sinop. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos...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 Estamos de volta: Acordo de 2,3 milhões de reais garante a quitação de salários atrasados a pelo menos 200 trabalhadores do Hospital Regional de Sinop. Esse e outros assuntos você vê agora no Giro da Semana. Um acordo realizado no TRT de Mato Grosso vai assegurar o pagamento de 2,3 milhões de reais a cerca de 200 ex-empregados de uma empresa terceirizada que atuava no Hospital Regional de Sinop. Os valores são referentes ao atraso no pagamento de salários e vale alimentação. A ação civil pública foi ajuizada pelo CIPEM, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, contra o Governo do Estado. Os valores da conciliação serão destinados ao pagamento dos salários líquidos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, além do vale alimentação referente a 13 meses. Após a reforma trabalhista, o Brasil voltou este ano para a long-list da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Comitê de Peritos, sobre a aplicação de convenções e recomendações, analisa casos que considera graves para solicitar uma resposta sobre o cumprimento de determinadas normas internacionais pelos Estados-membros. O retorno do Brasil à lista deve-se a possíveis violações às normas internacionais de proteção à liberdade e à dignidade no trabalho após a reforma trabalhista. Entre as observações do comitê estão, essencialmente, o necessário cumprimento dos termos da Convenção Número 98, sobre direito de sindicalização e de negociação coletiva, e da Convenção Número 111, que trata acerca da discriminação em matéria de emprego e ocupação. No próximo bloco, vamos ver uma entrevista com o psicólogo Denis Ferreira. Ele fala sobre a saúde mental do trabalhador e como evitar o estresse causado no ambiente de trabalho. Voltamos já!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 logo! Tire isso daí! Para trabalhar! Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.